Bom, agora nós chegamos no momento da nossa entrega da prestação de contas parcial. Momento importantíssimo, é agora que o processo vai ser autuado. É agora que começa a nascer os autos, começam a nascer os autos de prestação de contas daquela campanha. Essa data do dia 9 até o dia 13 não pode ser perdida. Se essa data, se esse prazo for perdido, a única forma de enviar a parcial é por meio de uma conta retificadora. E nesse caso, vai ter que gerar mídia para entrega. A parcial, quando ela é transmitida, não há que se falar em gerar mídias. Não é sequer necessário que você tenha nenhum documento inserido aqui. A prestação de contas parcial é apenas dos lançamentos, dos registros que você fez no sistema. Aquilo que a gente ouve aí falar, que são os metadados. Então, os metadados do sistema é que vão para a Justiça Eleitoral para serem divulgados no Divulga CAN de Contas, lá naquele portal do TSE, em que tudo fica publicizado. Nesse momento agora, nós vamos fazer o envio da parcial. É, outra coisa importante, se você trabalha com direção partidária, todos aqueles repasses das cotas, tanto das campanhas das mulheres, quanto das cotas raciais, eles têm de ser feito a, feitos até o momento da parcial, que é para que esses candidatos cotistas tenham a oportunidade de receber os recursos em tempo de produzir material, de fazer seus gastos e suas contratações para gastarem aí no pedacinho que falta da campanha. Quando não tinha essa norma na eleição passada, era muito comum os recursos chegarem na campanha para os candidatos ali às vésperas da, da, das eleições. Não dava mais nem para contratar, para se organizar, às vezes nem conta aberta para receber esses recursos de fundos públicos, os candidatos tinham. Então, vamos lá fazer a transmissão da nossa prestação de contas parcial. Lembrando que depois que a transmissão é feita, no primeiro relatório financeiro que você fizer, ou mesmo que você não faça, Transmita um só para que ele dê um refresh para que venha o número do processo que também aparece no Divulga Cã de Contas, mas ele vai aparecer aqui na barrinha. E nesse momento de posse desse número, o advogado faz a juntada da procuração lá no PJE. Se for de partido, vai juntar as três procurações, do partido, do tesoureiro e do presidente. Se for de candidato, vai juntar a procuração tanto do candidato titular como do vice, da chapa, e, se for candidato ao Senado, do suplente. Mesmo que tenha inserido no SPCE, a gente já aprendeu que as informações estão na sua máquina. Elas não foram para a Justiça Eleitoral nas transmissões que você fez, só na hora que gera a mídia. Vamos lá, então? aqui na tela da qualificação perceba que estava já marcado né o relatório financeiro agora a gente já marcou aqui como sendo parcial só que se você sair daqui e vier direto para cá você marcou parcial se você vier gerar o envio na hora que você fizer toda a transmissão olha o que ele vai enviar um relatório financeiro mesmo você tendo marcado como parcial, o que que você tem que fazer? Volta lá para mim na parcial, na qualificação para chegar na parcial, você vai marcar parcial, gravar, aí sim veja que a árvore mudou na hora que você clica aqui gerar prestação de contas. Tá vendo? É muito comum a pessoa esquecer de gravar, transmitir um relatório financeiro e achar que transmitiu a parcial. Não entregar a parcial é causa gravíssima, é infração grave e causa para desaprovação de contas. Então, gravar nesse momento pode ser a etapa mais importante de todo o seu trabalho. Não esqueça disso. Então... Riquinho vai fazer já pra gente a transmissão. Nesse caso, ele vai trazer as pendências. A gente só vai mostrar para vocês verem que consta ainda uma despesa sem pagamento, beleza? A gente tem mesmo uma despesa sem pagamento. Vai enviar. Não vamos ver agora. Vai fechar, né? Diz que sim. Aí veja que aqui no topo ele traz gerar prestação de contas, é isso mesmo. Não é relatório financeiro, beleza? Aí geramos, certifique-se... Se o que você quer, de fato, é o que você está fazendo, ele ainda te ajuda. Mesmo com essa mensagem, é muito comum eu ouvir pessoas me dizerem que tiveram contas desaprovadas pela falta de entrega das contas parciais, quando, na verdade, as pessoas transmitiram, mas acharam que era o relatório das 72 horas, acharam que era parcial e o que estava indo era o relatório das 72 horas. Ele vai... Cada vez que ele transmite um relatório é, financeiro ou que ele gera uma parcial, automaticamente o sistema já faz um backup. Independente dos backups que o sistema faz automaticamente a cada 24 horas, ou a cada vez que você liga, ou a cada vez que o sistema fica com memória é, comprometida, ou ainda quando você tem uma situação de contingência, ou ainda dos cinco últimos dias, o SPCE faz todos esses backups. Eu recomendo fortemente que você próprio faça o seu backup, grave e guarde separado em outra máquina que não seja a que você está trabalhando, porque tudo pode acontecer numa campanha. Inclusive você perdeu o computador que você está trabalhando, já vimos de tudo, ser furtado, estar no carro, o carro ser roubado, tudo que vocês podem imaginar, enchentes, ex-mulher sumir, ex-marido sumir com o computador, com os dados da campanha. Então, então, tome cuidado. Cachorro, quebrar né, o seu pet, quebrar o seu computador, tome cuidado e grave realmente os seus é, backups é, separados. E parece brincadeira, ironia, mas deixem seus computadores longe dos seus ex nas prestações de contas, porque nós já vimos estragos aí muito grandes. Aqui a mensagem de erro vai ser dada porque os dados são fictícios e ele não está encontrando esse candidato lá na base da justiça eleitoral porque de fato ele não existe.